Oi, pessoas! Oi, pessoas! <risos> Olha só, Yolanda, de novo aqui. Ai, eu tô adorando isso. É, a gente tinha dito em outros vídeos, se vocês quiserem assistir, eu vou deixar os links aqui dos outros vídeos que a Yolanda participou, que íamos falar agora sobre vegetarianismo e veganismo, né? Quais são as diferenças, educação alimentar, de uma maneira geral. Isso. Né? Isso não cai na prova. Oi! Oh, yeah! E aí, uma coisa importante pra dizer pra vocês é que ah, dentro do canal a gente tá tentando trabalhar com a tipos de aprendizagem que não estão no currículo, né, que a gente não tá preocupado só, ah, eu tenho que decorar pra fazer uma prova hoje, ah, eu tenho que aprender isso porque eu tenho uma prova. São outras aprendizagens, outras educações que são importantes para nosso cotidiano. E a educação alimentar é uma delas. É claro que a gente não é nutricionista, né, a gente não é especialista na área, mas a gente vai falar um pouco sobre como é, né, o que é, o que é isso, né, e como é viver dessa maneira, porque é um estilo de vida também. E aí, Yolanda, é... tenta explicar, assim, superficialmente, na verdade, né, qual a diferença é... de vegetarianismo e veganismo, que muita gente ainda confunde. Isso, falando, assim, os conceitos básicos, né, é, o que se entende por vegetarianismo então hoje em dia, que é o um, um conhecimento do senso comum hoje, é daquela pessoa que não come nenhum tipo de carne, mas ainda ingere é, laticínios. São produtos de origem animal, mas são como é, alguns ovo. exemplos de produtos de origem animal. É leite, queijo, tudo bem ovo, leite. mel, né? Então tudo isso pode, né? Não? Não é que não pode, não é que possa ou não pode. Não, do vegetariano. Tentar mudar, vamos tentar mudar um pouco do do, do vocabulário que a gente usa hum. de poder e não poder, porque assim, o vegetariano ele é, tirou a, a carne da alimentação, uhum. mas ainda ingere alguns produtos de origem animal como laticínios, né? Já o vegano, então, que se entende é que já tirou, inclusive, os latinhos de alimentação, então não ingere nem carne, nem nenhum outro produto de origem animal. É, qualquer produto que contenha leite, que contenha mel, aí a gente uhum. não busca e não consome mais esse tipo de coisa. E aí a Yolanda agora, como a gente já disse no outro vídeo, é vegana, né? Isso. É, porque assim, eu digo que eu sou pseudo-vegetariana. Como eu tenho uma irmã que é vegetariana e ela, né, eu moro com ela, então assim, eu não compro carne pra dentro da minha casa. Né? Dentro da minha casa eu não como carne de jeito nenhum. Carne que entra, muitas vezes é só pro gato, porque eles são carnívoros e inconscientes, então eles têm que comer mesmo. Ah. E fora de casa eu como quando eu tenho vontade, também se não tiver não é uma coisa que, que me restringe, assim, que, que, eu, que, eu, que eu sinto falta. E é importante a gente pontuar isso, né? A importância das pessoas saberem que tem que ter o tempo delas pra decidir se você é, quer adotar esse estilo de vida, porque é importante a gente entender, gente, que não é uma dieta, não é uma coisa que você vai fazer sabe uma vez e aí pode ser que pare né a gente estava comentando que é. as pessoas perguntam muito ah você ainda tá sem comer é, é, sem comer carne como se fosse alguma espécie de sacrifício né que a gente esteja fazendo toda decisão que você vai tomar não só em relação à alimentação mas qualquer da sua vida você tem que se sentir bem né tomando essa decisão Sim. não pode ser um sofrimento para você uhum. não pode ser difícil não pode ser um obstáculo é, e eu me senti muito bem, então quando eu tomei essa decisão de me tornar inicialmente vegetariana e depois agora eu tenho essa alimentação vegana, foi muito fácil pra mim, não foi sacrifício nenhum. Eu não sinto mais vontade de comer. Eu saio com os amigos e todos comem carne, eu não sinto mais aquela vontade, eu não fico triste. Uhum. Não é que eu não possa mais comer, eu simplesmente não... Não sente mais essa vontade, né? É, não, não, não quero mais. comer aquilo, eu não acho mais interessante pra mim. É, e isso é importante, porque às vezes as pessoas olham e dizem assim, ''Ai, como é que você aguenta?'' É. Né? Ai, mas isso aqui é muito bom. Mas é muito bom pra você, né? É, não é, é como você olhar pra uma verdura e você também não quer comer aquela verdura, né? E tem outras pessoas que sentem super a beterraba. Eu, eu particularmente, de todas as verduras, eu acho que é uma das que eu não consigo comer com muita facilidade, assim. Mas uhum. eu tenho pessoas que amam beterraba. Então, pra mim, né? Eu tipo, adoro beterraba. É, Ela anda comendo beterraba <risos> na minha frente, não faz a menor diferença pra mim. Porque eu não sinto vontade de comer aquilo, não é algo que que eu preciso, né? Isso é, é importante de, de ser dito. Então é cada um entender o que prefere, o que que, que quer fazer, o que sente bem fazendo. Mas assim, como é ser, né? É, é fácil hoje conseguir manter esse tipo de, de, de, de estilo de vida? Vai variar muito da região onde você está, né? No, no país. Aqui no Cariri foi um pouco mais difícil da gente encontrar... É, produtos para variar um pouco mais O cardápio, né? Porque a gente também não quer Ficar comendo a mesma coisa Sim. todos os dias Mas... É tranquilo, ainda assim é tranquilo. A gente naturalmente acaba fazendo muito mais coisa em casa do que comprando fora, né? Produtos industrializados. O que é até bom também, a gente Sim. diminuir a quantidade de industrializados da nossa alimentação, né? Já é outro ganho Sim. aí para a uhum. saúde. E aí, assim, eu inclusive, para conseguir marcar uma reunião com a Holanda, eu tive que escolher um restaurante que era um restaurante que tivesse comida vegana. Porque se não fosse, aí eu ia deixar a menina passando fome. Né? Então assim, eu não ia se, Eu até é, hesitei em convidá-la a ir à minha casa, preferi ir ao restaurante, mas vou convidar para você ir à minha casa. Ah, porque eu achei, não, eu acho que é mais adequado, tem, tem mais possibilidades de comida lá, mas que é muito raro. Inclusive, eu vou dizer até qual é o restaurante, que o restaurante é muito bom e precisa realmente de divulgação. Porque eu acho que todo mundo tem que saber se você mora no Cariri ou vem ao Cariri. É um restaurante árabe, é o califado, né? O restaurante califado é. E ele tem comida árabe e tem a opção vegana, né? Então eu vou até deixar o link do Instagram deles aqui embaixo. Vai que eles patrocinem um jantar pra gente sortear. Joguei aí a ideia, tá califado. <risos> uh, mas que é um restaurante maravilhoso é, e que eu indicaria, e tô indicando assim, de graça, porque é muito bom, né? Isso, ela, muito né? bom. Foi super aprovado. E antes da Livir me chamar, eu não conhecia uhum. esse restaurante. Eu já era vegana há mais de um ano. Aí tem uma e opção que é a opção. Que precisa, na verdade. A região precisa, né? Um, é um mercado que, que não existe, a verdade é essa. Então a gente tem que optar por comer em casa, que é ótimo. Mas quando a gente sai, a gente tem essas restrições. E quando eu tô falando a gente, é que às vezes eu também opto por comer comida vegana. Lá eu cheguei a comer algumas. Mas eu vejo, acompanhando a minha irmã, que por vezes ela tem que se limitar a poucas opções que tem. É. Né? Porque às vezes você vai num restaurante e só tem uma opção. Ou não tem nenhuma opção. Né, é, você. e criar estratégias de ah, sempre levar alguma comida e algum lanche na bolsa, porque se eu chegar lá no lugar, você não vai poder comprar sim. de repente. Né? por isso que, é estilo, né? isso que é o estilo, né você vai mudar muita coisa na sua vida. Se você estiver preparado para isso, é bom, senão você vai acabar voltando atrás, porque não tá dando certo fazer. Né? E tudo bem também, né mas é, é, é entender o que é dá para você nesse momento, essa aqui, que é a ideia. Sem então, sacrifícios, tudo sim. tranquilo. Aos alegria. poucos, né? Vai, vai tirando aos poucos, não faz isso de uma vez pra não tornar isso sacrificante. Precisa ser uma coisa prazerosa de é, se pra fazer. Né? Dá pra ser e é saudável. É muito bom, na verdade. É sal... é... Você aprende a comer melhor, porque você aprende a variar também. Né? Bom, gente, gostaram desse vídeo, gostaram do tema. Não Vão se tornar vegetarianos ou veganos, mas, né? Quem sabe aí você não pratica ou, pelo menos, varia mais a tua alimentação, mesmo que continue comendo carne, né? Ampliar é. aí o leque de, de alimentação, de tipos de comida que você pode ter, né? De, de degustações que você pode fazer. Beijo, pessoas! Compartilhem sempre conhecimento e comentem aqui embaixo. Obrigada, Yolanda, por essa Obrigada, parte 3 de vídeo. Eu que agradeço, viu? Tchau, pessoas! <risos> Tchau, pessoas! Yolanda volta, Yolanda volta. Não se preocupe não que a gente vai arrumar mais temas. E a Holanda volta. Comentem aqui o que, é que vocês querem ouvir. Beijo. Mas óbvio, tem que voltar. Quando né? <risos> então, tiver mais tempo, a gente gaba. Porque aí... É, gente... no começo eu fiquei um pouco preocupada, porque realmente é uma responsabilidade você falar sobre isso. Uhum. Né? E eu não queria usar as... Palavras erradas na hora. Mas, não é, Pra é, também é. não complicar uhum. um pouco a ideia. Porque, nossa, é muito comum isso das pessoas dizer ah, isso não pode, ah, isso tu pode, ah, isso tu é. pode. Ainda bem que ela me Como corrigir. se fosse tipo, uma limitação mesmo. Coisa, ah, eu não posso fazer muita coisa. Eu não quero fazer, não tem mais assim intervista. E obrigada por assim, ter me corrigido. Não tem problema nenhum. Eu adoro. que <risos> a gente aprende. <risos> é bom que a gente aprende, fica mais, mais fácil, assim, não tem um problema. Isso não cai na prova. Oh! Oh yeah!